Fama, seguidores, dinheiro e like Tá aí algo que pode mudar sua vida completamente Assim como acontece com muitos criadores de conteúdo Mas que também essas mesmas coisas podem te consumir Ao ponto de destruir não só a sua vida Mas destruir uma família inteira E dessa vez quando eu digo destruir uma família Eu não tô exagerando Porque por seguidores, fama, like e dinheiro Infelizmente, um erro foi cometido, e o que era pra ser só um desafio acabou com o um youtuber sem vida pela própria namorada. Pedro Ruiz era um trabalhador ferroviário de 22 anos, e era casado com Monalisa Pérez. Eles eram um casal jovem que tinha uma filhinha de 3 anos muito linda, e justamente por ter a filhinha e também ter planos para ter mais filhos, fez com que eles dois tivessem a vontade de compartilhar a vida na internet, e então, eles criaram um canal no Youtube chamado La Monalisa e gravaram inúmeros vídeos mostrando a rotina deles, seja a forma de criarem a filha, a rotina do casal, a Monalisa fazendo maquiagem, e assim como todas as pessoas que têm um canal no YouTube, com o tempo e aos poucos, eles foram mudando o conteúdo do canal, a forma que fazia os vídeos, e deixaram de ser apenas um canal de rotina da vida, e começaram a fazer vídeos de brincadeiras, desafios, trollagens, porque Pedro, ele almejava muito ser um YouTuber grande, e a Mona Lisa sempre estava do lado dele, para eles realizarem esse sonho. Até que, infelizmente, um dia, tudo mudou. Tempos vem e tempos vão, e de fato a Monalisa e o Pedro postavam um vídeos de desafios e começaram a ganhar inscritos, 20 mil pra ser mais específico, só que nada de errado nunca tinha acontecido, e nem faziam nada de errado, pareciam um casal realmente feliz apenas trabalhando com a internet, e ganhando um dinheiro, e... Tá tudo bem, tá ligado? Só que no dia 26 de junho de 2017, um post de Mona Lisa simplesmente deixou os fãs pensativos, pois o post dizia Eu e o Pedro provavelmente vamos gravar um dos vídeos mais perigosos de todos os tempos. Ideia dele. Não minha. E obviamente as pessoas e os fãs ficaram se perguntando, o que seria esse tal vídeo? O que seria tão perigoso assim? Sendo que na época, poucas postagens antes, a própria Monalisa teria feito um anúncio dizendo que depois de muitas tentativas, ela estava finalmente grávida pela segunda vez de 25 semanas. E é agora que o pior desafio da vida deles infelizmente aconteceu. Pedro preparou a câmera para gravar e também posicionou uma outra câmera perto do local de gravação. Já fazia um tempo que ele tentava convencer a Mona Lisa para fazer um desafio insano. E basicamente o desafio se constituía no seguinte. Ele viu na internet que se atirasse em um livro grosso, uma bala não passava, e ele achou aquilo genial, que daria views, que daria muito dinheiro, e todos os dias ele tentava convencer a Mona Lisa a atirar em um livro com ele segurando, o que obviamente de primeira a Mona Lisa não aceitou, porque quem em sã consciência faria isso, sabe? Só que isso não mudou nem um pouco os planos do Pedro. E pra ele conseguir gravar esse vídeo, ele insistiu. Insistiu. Insistiu muito até ele conseguir convencer a Mona Lisa. E com tudo pronto, ele falou pra Mona Lisa ir gravar com ele. E, mano, é triste agora o que eu vou contar, tá bom? A Mona Lisa aceitou e deixou a filhinha deles assistindo o desenho. E mal sabia a filhinha dele que seria aquele último momento que ela teria com o próprio pai. Porque foi isso aqui que aconteceu. I just want to see if a 50-caliber bullet can go through a book. That's, that's the point of this video. I just want to see if a 50-caliber bullet can go through a book. Set it and just shoot it. No, I'm going to stand behind it. And Mona Lisa is going to shoot it. Hoping she hits the book hoping she hits the book and not me. but the most trustworthy person that I trust in this world is my girlfriend, Mona Lisa. So so if I'm gonna die I'm pretty much ready to go to heaven right now. Depois disso, ele pegou a arma, que era uma Desert Eagle calibre 50, uma das mais curtas e mais potentes do mundo, deu para Monalisa e a Monalisa falava: "Eu não posso fazer isso, amor. Eu tô com muito medo, amor. Se eu matar você, o que vai acontecer na minha vida? Tipo, isso não tá certo. Eu não quero ser responsável por isso. Mas totalmente influenciada pelo Pedro, ele conseguiu convencer a Monalisa dizendo: "Amor, desde que você atinja o livro, eu vou ficar bem. Vamos lá, pode fazer. E é assim, como tudo começou. Infelizmente, tudo acabou. Por causa de um vídeo, por causa de um desafio, por causa de views, de likes, de seguidores, a vida do Pedro chegou em seu fim. A Mona Lisa, depois de atirar no Pedro, chamou imediatamente a polícia para socorrê-lo. E, embora o Pedro ainda estivesse vivo quando os policiais chegaram, infelizmente ele não conseguiu ser levado ao hospital a tempo, porque a bala furou o livro e ele não resistiu. Ele se foi lá mesmo, porque não foi capaz de socorrê-lo. O Pedro deixou duas filhinhas, tanto a garotinha que ficou assistindo o desenho, e ficou totalmente desesperada ao ver o pai caído no chão, mas também a filha que tava na barriga da Monalisa. E infelizmente elas vão crescer sem ter a presença do pai, e quando quiserem ver algo a respeito, vão saber que por conta de um vídeo, tudo acabou. Depois disso, o um incidente se espalhou rapidamente no YouTube, e vários youtubers falaram sobre a situação. O canal da Mona Lisa foi compartilhado por inúmeras mídias, pessoas, e rapidamente ganhou uma quantidade acumulada de dislike, mas que em termos de inscritos nunca diminuíram. A Mona Lisa foi imediatamente presa, porque né, tudo foi gravado. Ela foi declarada como culpada por homicídio culposo em segundo grau, e foi condenada a 6 meses de prisão, e também ela tem que cumprir 10 anos de liberdade condicional, e tá totalmente proibida de cortar qualquer arma de fogo pelo resto da sua vida, Mona Lisa, depois do ocorrido ela excluiu todos os vídeos aqui do YouTube e disse que não tem mais permissão para falar sobre o incidente, no final de 2019 o canal antigo foi hackeado e o YouTube encerrou a conta e logo após o encerramento ela criou um outro novo canal agora de podcast falando sobre as coisas da vida, enfim coisa que hoje ela tenta seguir a vida de uma forma normal, só que até hoje fantasmas do passado assombra muito porque existe inúmeros comentários falando sobre o ocorrido muitas pessoas xingando e julgando, mas que vale ressaltar que também comentários positivos de apoio dizendo que ela não é totalmente a culpada ainda assim chega, e sendo assim até hoje ela carrega literalmente a culpa das filhas não terem o próprio pai, mas que muitos acreditam que a culpa não foi somente dela, e sim do Pedro por insistir tanto até convencer ela de cometer um crime que talvez ela tenha cometido algo que ela não queria. E é basicamente esse o caso de hoje. Me diz aí, o que vocês acham? A culpa é somente da Mona Lisa? Ou os dois têm culpa nisso? É só comentar aí nos comentários que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, seu youtuber de casos da internet. Onde eu vou contar desde o caso mais triste ao caso mais feliz. E... É isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, compartilhar o vídeo com alguém e também deixar o seu gostei. E eu já falei demais, né? Fui. Até a próxima e... É isso. Caraca, mano. Imagina, sei lá, terminar um vídeo, tipo esse, tá ligado? E você meio que carregar o peso de você ter perdido uma pessoa, ter tirado a vida de uma pessoa. É uma parada que eu não consigo imaginar o quão pesado é. E é algo que a Mona Lisa vai ter que carregar pra sempre.